Gravar essa porra aqui, mano. Vamos colocar, colocar lá no canal. Agora, Vamos assim. detonar essa porra! Vamos jogar sério. Caramba, sempre que eu jogo com Carrasco, o Carrasco mita nos negócios, mano. Tem dois vídeos lá do Carrasco. Daqui a pouco eu vou mudar meu canal pra Carrasco lá, velho. Puta que pariu. Tomar no cu, mano. O cara joga eu tô pra caramba. ruim, cara. Foi uns dois dias que eu não jogo, velho. É mesmo? Caralho. Ah, Pô, você não consegue o áudio da party pra gravar? Não, não sai. Vai, não, não sai o áudio. Mesmo que você põe para pra permitir, não sai. Verdade. Bola detonar! É. Só tem carrinho aqui dentro. Beleza. Eu vou colocar os mute no lugar que dá pra... Dispositivo posicionado! Boa, colocou ali do lado. Coloca os seus aí que eu coloco, coloco os mute que eu já coloco o Bandit então. Resta 2 segundos. Cuidado com os do seu lado direito aí que eu já coloquei um Bandit. Tem um carrinho hum. aqui dentro ainda. Bom, Beleza, e tem, tem coletão, hein, galera. Ah, já que tem indo passando, de... eu vou fechar aqui, ó. Vou fechar, fechei, a lata, aqui, ó. a principal. É, ó, alguém mais tem, ó. Tem que fechar aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ah, não tenho não, não tenho não, eu tenho o bandite só. Nossa, Onde bem, é que eu pôr o aqui. Pô, aqui, ó. Opa, na minha cara aqui já, ó. Aqui só já abriram, hein? Estou abrindo aí do lado de vocês, já de ali. vocês hein? Pera aí que eu não botei o Jagger. Já abri ali, já tem uma janela aberta, hein, galera. Ó, aqui é, tá aberto. Dentro um... da sala já tem uma, uma janela aberta. Não, no corredor também, corredor aqui tá aberto. Esse dia é preparado e a porta. Beleza. Ah, tomei. Onde, onde? Na porta? A janela, a janela. Eu não sabia que ali pegava, foi mal. Nossa, eu no... pelo bracinho. filho da mãe. Aqui, ó, aqui comigo quebraram a janelinha aqui ó, então não passa na frente dessa porta aqui ó, não passa na frente galera. Caralho, na minha esquerda tem um, né, o Blitz. Tem uma Ash aqui também. Caralho, eu tô cercado, eu tô cercado. Porra, se mataram aqui na minha frente, tá beleza? Tá, descendo de escada. Subiu, um. tá em cima de vocês. Deixa eu ver se... oh. Aqui do meu lado se mataram. E é uma ele tá jogando o carrinho da Twitch, cuidado. Aonde? Tá indo aí por baixo da porta, ele principal. Eu... Eu... Eu... Não, não é o carrinho da Twitch não. É. Soltou a câmera normal, corre que já tô... eu tô escutado. Aí ó, tá descendo, tá descendo. Explotei. Beleza, ó, já novo, tem um... de, novo, e tá de novo. Tá e bem em cima da gente, né? Mas tem é. cara na escada aqui, ó. Tem cara na escadinha lá. É, ele vai lá e pra é? escada. Vai é caralho, casa. aqui é do meu lado, tem um blitz. Boa, Douglas. O Fuzzy, o Fuso tá sem. tá sem vida, é o eu eu Tá quase sem vida. Aí. aí, ó. Mentira. Tem um na escada. A Twitch tá na escada, o Fuse tá em cima, na sala do lado. Toma, toma cuidado aí, eu... Aí, boa. Chupa essa! O Fuse tá aí na sua esquerda, ó. Na minha esquerda, beleza. Ele tá nessa sala aí, cuidado. Mas tá, tá aberto lá, ele deve... Tá, tá tudo aberto. aí então ele vai dar a volta. Ele tá com um pingo de vida, que nem você. Eu dei muito dano nele. Fica aí, fica... Não, não, não, não fica aí fica, aí, fica aí, fica aí se eu parar, que ele vai dar cara. Ih, rapel, ócio. Ah, ah, mano! Na Puta que pariu, eu acionei aqui o gatilho, mas não deu tempo, o cara foi mais rápido. Tá tudo marotando. Eles estão tudo nas salas cara. do lado. Bora! Toma cuidado pra eles não ruxar pra cima, cara. É, câmerazinha eles é destruírem... É... É, então, por isso eu também a, porta, a não pode andar muito se parar. Opa, marotando. Lá em cima, ó. Ali quebraram janela, ó. Aqui já me vira. Ah, errei. errei. Por ah, ali, não. é por ali. Alguém ah, viu o seu alguém no de baixo? É eu, é eu, eu, Viu lá, Douglas? Ó, destrói essa câmera quando entrar a gente. Boa, Douglas! Ah, tomei na cabeça. Puto, o Hulk tá atrás da mesa. Nossa, vacilei, foi mal, gente. Tô no andar de cima aqui, hein? Eu já tô aqui na frente da bomba. O Douglas já pegou um. Na frente do bomba. Maduto! Oi! Se for pra frente aí, perto da porta, o Hulk tá ali na, na mesa, só que com não mesa, de me baixo. Um hum, tá, mas você diz Olha. na frente da porta, né? na e porta tem principal. Tem um cara ali também, ó. ó pra pra Corre, caralho! Caralho, no bombe não tem ninguém? Ó! Tem ah, um já achei. Ali? Tem achei, cara lá, achei, tem achei. cara lá. Tá cheio oh, então, Sabe aquela salinha do lado? Sei. Então, tem um cara lá. Tem. Peguei. Aqui peguei, foi só o dock. Tá dentro da sala, na esquerda. Pode ir andando aí. Deixa eu ver o carrinho. Ele ainda tá lá, pode ir andar. Pode ir, pode ir, pode ir. Só tem um. Aonde, pode ir, pode ir. aonde, aonde? Onde? Oh, minha esquerda um ou minha direita? é um pouco pra esquerda. Minha esquerda. É, ele, ele tá na tá... câmera. Aí ó, ele tá tipo lá e pra direita. Nesse lugar aí ó. Onde? Entendeu? Cara? Ali? Tô indo aí com você, bravo, tô indo aí com é, você. Na parede. Aí ó. Nossa, é muito lerdo esse cara. Aí ó. Boa, Boa. caralho. Inimigos eliminados. Boa, Boa Douglas. Batido. Nossa, o Fuso é muito lerdo pra andar, velho. Aí, Chupa caralho. Essa. Boa. Pera aí, Pegar aqui. Já peguei uma. Beleza. Não lembro outra onde é, que é. A outra é outro, do outro desse lado. lado. A outra é ah, do outro lado. a outra lateral ali, porque eu acho que não tem ninguém lá. Falta então né? um carrinho e vê. Então, mas tem uma câmera aqui desse lado. Não lembro onde que é. Ah, mano. vamos Ô, Fontana, vamos comigo por, por aí pela escadinha. Tô no com o pé grande Opa, aqui, então. Aqui tá aberto aqui tá aberto, ó. Carga de eu Tô abrindo aqui. Alguém Você tem a ah, coisinha? Oh, Ô, Rafa, não precisava. Você podia até aberto aqui. Ei, alguém tem coisa? Não, pode ser também, óbvio. Recharge. Aí. Pera aí, Rafa, não é hora ainda. Vou ficar aqui com isso não. Tá, oh, tem uma câmera, cara. Minha, minha câmera Vai me avistou. Vai lá, pega grande, Eu tô ali nas câmera. costas aqui. É, ali. Aqui, ó. Peguei, peguei. É ó. Pode destruir lá? Acho que sim. Ô, oh, Rafa, aqui, ó. Quebra aqui, ó. É. Aonde? Aqui, ó. Pera aí, aí, pega grande, tô o voltando termite, aqui, né? vou tentar meter um... É, ele tem que ser meter um aonde, aqui. Onde? Onde? Onde? Assim, lá dentro, lá dentro, ah, lá, não, dentro aqui, lá dentro, aí. lá dentro. Lá dentro. Ô, pé grande, segura um pouco aí. Pode entrar ou vou... Pode, tá... Quebra, quebra aí. Eu vou, tá, manuta, hein? Espera aí que vou eu vou mandar um carrinho pegar. lá dentro pra ver. Vai, pode abrir que tem um cara deitado bem aí. Vai, abre, abre, abre. Abre que tem um... Tem um bandit bem aí. Morre, madafuga. Oh, tem um cara saindo aí, ó, oh, Crazy. Na porta. Onde? Oh, Aqui, na né? Na porta ali. É. O Bench! Caralho! Não pegou o Tá ali, ele Não, quis ali sair, mas tomou tiro. Caramba. Ele Tomou tiro, mano, me matou. Antes, mano. Nossa, mano, esses caras tão numa mira, hein? Tá o Bench, o cara tá, tá o 3. Morre, filha da puta! Caiu, Caramba. ah, tem o um cara ali. Caramba, velho, o cara tá... Ó, oh, tem dois aqui, ó. Aí, Se foi. fudar! Um. Um agente das Ajudou a marca de acima, ó? O... Ah, atrás de mim, atrás de um! Caralho, aí, a a ver a ver a boa! Tentei salvar você nas costas ali, mas até eu pular ali demorou. Morre, filha da bem, puta! Tudo bem, tudo bem, foda-se, ganhamos. Ô, oh, Fuzzy, mete no alçapão, Fuzzy. Sabe? Mete no alçapão que vai pegar o... Cadê Cadê Cadê Ash? Não, termite, ô oh, Crazy, aqui, ó. Tô com o que eu ia furtana. falar para Cadê? Cadê a porta Pô, por Isso, a direita aí, Fontana. Pede, mete lá. Ih, ah, tá Tá reforçado, é. Tô, eu tô de termite aqui, oh. ô. Não, mas ah, não tá, dá. tá reforçado. Aí tá dá. Inteiro. Ah, tá. Aí dá, pode crer. Dá pra pegar um pixelzinho, Você mas. Beleza, quebra lá. aqui, ó. Quebra ó. Aí. Peraí, peraí, peraí, não abre, não abre. Deixa eu tentar no Ô, Crazy. Coloca ali, ó, o Fuse. Ô, Fontana, peraí, peraí. Eu, eu sou assim, termite, ô Fontana, você jogou lá no alçapão já o. Não dá, tá, tá. Termite. Ah, é? Então vai, mete aí o Fuzzy aí. Não sei se vai pegar alguém, mas mete aí. É, mas aí que o cara tá na. É. Ok, nós pega aqui, ó. Retornando. Deixa eu abrir, Aqui, ó, não, não, abro aqui, isso aqui, ó. Pronto, não é termite ah, não isso aí, termite. não. Não, isso aí não é, mas isso aí não é termite não. Ah tá, tá. Porque eu, tá. é eu nunca uso, eu sempre uso a. Eu vou estourar não. ali, ó. Um, dois, três, estourei. Oh, oh, tem cara. cara aqui, ó, cara aqui, ó. Eu, venho, eu vou tentar tem, marcar. Tem cara fora, velho. Tem cara fora. Tá muito eu marotão fora. fora. Ah, como é que ele não tomou tá na cabeça, esse filho da puta, velho? Que essa na escada. É, eu okay, dei tiro nele. já dei dano nele. Eu tô mirando na okay. escada. Abre, abre aí, ó. Aqui, ó. Ô, oh, abre, abre alguém embaixo pra, pra fazer barulho pra ele subir. Tem cara aí, tem cara aí, tem cara aí, Fontana. Pega grande. Sai do bagulho, pega grande. Ó, o o Jagger tá aqui. Pega grande, sai do carrinho. Ó, oh, o Jäger oh, me matou. Oh. Puta, me matou, véi. Oh, o Jäger rushou em mim na entrada principal. Ele, ele rushou, ele vai sair fora. O castle tá lá embaixo, o castle tá lá embaixo. É grande onde levou um. Mano, a gente não quebrou nem a lateral, velho. Ó, onde o Fuzzy tá indo, cuidado, Fuzzy, que o Jäger rushou em mim aí. Aqui? É, ele rushou em mim aí. Quebrou a principal? Pera aí. Por que pariu. Meu corpo do lado aí, ó. Ele ruxou aí, toma cuidado. Tá o Castle e o e Jaeger aí. Cuidado aí. Então, o Castle já foi, né? Mas o Jaeger tava na frente. Ele matou aqui tipo da puta. O cara não entrou. Ele viu a janela tá ali grande. também. Não, a janela ele... foi eu. Ah tá. Não, mas ele me pegou dali, dessa sala ali. Eu entrava, entrava eu eu sala, ele entrava, entrou na sala, ele vai entrar na sala. Ele veio que veio louco, boa pé grande, eu, na cabeça do leitão. Caralho! Boa, boa galera! Boa! Aonde pé grande? Falta só Jägerhook, Hulk. o Hulk tá atrás do escudo. Se foda! Deixa que eu te dou cobertura, Douglas. inimigo restante. Boa. O Hulk, Hulk tá lá tá dentro atrás do de escudo. Tá lá dentro atrás do de escudo. Ah, então peraí. aí. O escudo tá nessa reta aí, se não me engano. O escudo tá embaixo que... do sapão. É, o Hulk tá debaixo do sapão. Lá, lá, lá. É. Ele tá, ele tá lá debaixo do alçapão, ele tá debaixo do alçapão Abrei que fui de frente com ele Olha hum. lá ó Morre filha da Boa, puta! Boa galera! Caralho Tomara que ninguém tenha... Tomara que o Maduro não tenha filmado minha câmera Porque foi desenhado Não, peguei a do Douglas, peguei a do Douglas Falou <risos> do Douglas. <risos> Menos não. Foi boa, foi boa. Ah, eu taquei uma ah, granada de contusão. O Jagger pegou ainda, velho. Caralho. Olha o Douglas, velho. A... Ah, oh, oh, oh, eu essa mira do, do Fios. Eu tenho que trocar, tio. É. Essa mira bosta. <risos> não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Compartilha essa porra também. Vamos detonar!